Fala gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou te mostrar uma casa que está em obra, vai ficar linda, maravilhosa, extraordinária, dá uma olhada nas imagens, como vai ficar essa casa. O que, que você acha, gostou? Vamos conhecer ela por dentro, olha só, é aqui no condomínio Sense, ela tem 6 suítes, 400 metros quadrados, tem praticamente quase 100 metros de living, e eu quero te mostrar ela aqui, vem comigo, vamos lá. Uma casa extraordinária, uma consultora renomada, conhecida, famosa pelos seus projetos arrojados, pelos seus projetos inovadores. A gente acabou de entrar aqui na obra. Você tem que usar a imaginação agora, tá? Aqui então seria o então, uh, estacionamento dos carros, né? Parte coberta, vai ser tudo em concreto aparente, a parte do teto aqui, olha só que top. Aqui então seria a sala de estar, tá gente? só de estar, pé direito alto também, ó, todo de concreto aparente, aqui a nossa lareira vidro, vidro e vidro misturado aqui com concreto aparente, vai ficar lindíssimo isso aqui, né? a churrasqueira vai ser revestida vai ficar muito linda essa, essa casa aqui, então aqui, deixa eu te mostrar, lá em cima seria o corredor, a gente vai acessar lá em cima eu vou te mostrar, uh, aqui embaixo, ó, deixa eu te mostrar, a escada aqui o lavabo é lavabo que a gente fala, né, duplo, né? Então aqui é a parte da pia, lá a parte do vaso. Aqui embaixo a gente tem uma suíte térrea Deixa eu te mostrar aqui, meio bagunçado, ó. Aqui então é o banheiro da suíte nicho e ali uma janela diferenciada. Então aqui o pessoal tá guardando as coisas aqui seria a suíte térrea. Uh, aqui, gente, olha só que legal isso aqui, ó. A gente tá no condomínio Sense, na beira do lago, um terreno especial aqui. Vidro aqui também vidro ali, vidro ali, concreta aparente, detalhe de gesso aqui vai ficar, o gesso mesclado com concreto aparente vai ficar diferenciado. Aqui o espaço gourmet, balcão americano, a gente tem a cozinha de apoio aqui atrás, temos uma churrasqueira aqui e outra na rua, espaço para piscina na beira do lago. E aqui a gente tem a cozinha de apoio, né, a gente comenta, Ó, cozinha de apoio, área de serviço aqui à direita, e mais uma suíte aqui no fundo, ou um quarto de serviço, como você queira, né? Ó, é um quarto bem bom aqui, tá o banheirinho. Por que, que eu tô gravando nessa casa? Isso aqui o pessoal já passou, né? A manta aqui, uh, o Selamix Para isolar. Olha o tamanho do porcelanato. 1,20 por 1,20. Lindo, maravilhoso. Uh, para isolar então qualquer vestígio de umidade e espaço que foi nos banheiros antes, tá? Gente, essa casa está com preço especial, vai ser entregue, mobiliada, decorada. Uh, fica no link aqui no anúncio embaixo para você ver como vai ficar ela. Estou gravando ela agora porque agora ela tem um preço pronto, ela vai ter outro preço, meu cara. Você quer ganhar dinheiro, então aperta o botão aí e vem ver essa casa antes que ela fique pronta. Vamos conhecer lá em cima? Vamos lá? Então, gente, olha só. Estamos entrando aqui numa das principais suítes da casa. Uh, como você viu no começo, né, ela tá em obra ainda. Olha só que legal que gente, ela vai ter um porcelanato de 1,20 por 1,20. Isso aqui é uma pedra, só um porcelanato só. Olha a vista que vai ter aqui, gente. Olha só da, dessa suíte. Olha que vista bonita. Isso aqui tudo aqui embaixo vai sair, vai liberar tudo isso daqui, né? Vai ter uma vista espetacular aqui pro pôr do sol. Sol se põe lá, ó das montanhas, e olha só que legal aqui, gente. Olha o tamanho do close que vai ter essa suíte. Olha só, é quase outro quarto. Que top! E aqui, meu caro, é o, é o banheiro. Ó, ali espera para duas cubas, né? Água quente, água fria e a parte de hidráulica. E aqui a espera, então, na verdade, para o box, né? Duas saídas também. Se Uh, dois chuveiros, uma linha ali e também tem possibilidade, se quiser colocar a banheira beleza? olha a outra suíte aqui, meu cara olha o tamanho dessa outra suíte aqui dá uma olhada olha só olha o tamanho dessa suíte caraca Condomínio Sense, um dos condomínios mais luxos do Rio Grande do Sul, de mais alto padrão, mais luxuoso. a casa ali tá vendo, ó, continua vendo ainda, gente, R$ 7,800. Olha que lindo aqui, ó. Essa casa vai ser entregue mobiliada, decorada, com preço especial. Eu tô gravando ela agora porque o que acontece? Você pode estar comprando ela com preço muito bom. Depois de pronto vai ficar outro preço, né? Aqui é a suíte, aqui é o banheiro suíte. Isso aqui, o pessoal já passou aquilo ali, ó, toda a volta aqui, ó, é a parte de manta para vedar qualquer tipo de umidade, para você entender, né? Aqui já tá tudo rebocado, depois é só passar massa corrida. E essa casa está à venda. Olha só que legal aqui, gente, ó. Tem que ver no projeto aqui, ó, tem um espaço aqui, ó, que pode ser um jardim de inverno. Eu vou deixar o projeto tudo aqui embaixo, o link para você acessar o nosso site. Olha o pé direito dessa casa, olha que lindo. Olha a lareira, ali a lareira vai ser tudo cheio de vidro na volta, aqui na volta também, concreto aparente no teto, ó, vai ficar lindo demais essa casa aqui. Se você tem interesse, quer vir, quer vir conhecer essa casa antes que ela fique pronta, a provisão dela para entrega no final do ano, antes que ela fique pronta e o valor aumente, você pode estar comprando ela antes de ficar pronta, Clica no botão, chama aí e vem conhecer esse lindo imóvel, lindo sobrado, 5 suítes no condomínio Sense. Acabei de acessar a outra suíte aqui, o pessoal já está colocando o porcelanato, olha só que lindo, ó. no banheiro. Olha só que diferente, porcelanato 1,20x1,20, por que imita aqui um cimento queimado. Olha o tamanho das aberturas, meus caras, grande, né? Vale a pena você vir conferir, ali a espera para split, ar-condicionado. Olha quantas casas estão fazendo aqui no condomínio, gente. Muita, muita obra aqui no condomínio Sense. É o condomínio que explodiu, um condomínio de mais alto padrão, vamos dizer assim. Vai chegar no condomínio mais caro do Rio Grande do Sul, que hoje só tem casa top e cada dia mais, cada casa maravilhosa estão fazendo. Opa, tudo bom? Tudo tá bom? Mostrando o pessoal aí como é que tá ficando a obra. Esse aí é um porcionário de 1,20 por 1,20 que vai ser colo tá sendo colocado no banheiro. Isso é bonito, né? Quando retificado, tudo. Ah, que legal. Um top. E o, eu vi um lá na suíte, igual um, um, uma Cache, Então esse aqui é o do banheiro, né? Banheiro e chão. O banheiro e chão é o mesmo, esse aqui. Bah, que top. Bah, que legal. Vou, vou mostrar ali para o pessoal aí tá. Uh, aqui gente, ó, o rapaz está colocando já. Olha que top! Chegamos bem na hora certa. Ó. Ainda dá tempo de você escolher algumas coisas da casa ainda, da parte de mobília, parte de decoração. Né? Aqui então o banheiro da quarta suíte aqui de cima. E muito obrigado aí, valeu! E vamos então uh, deixar os contatos aqui embaixo, caso você tenha interesse, chame aí, você vai se surpreender. É uma casa maravilhosa muito obrigado Deus abençoe o seu dia essa semana tchau